Salve, salve gente boa, estamos aqui para mais um vídeo, uma edição de qualidade de vida e como é que é viver na Bahia, estamos na praia, estou aqui ao lado do meu cachorrinho Max, não é Max, é, esta coisa boa. é boa, portanto, apreciem esta paisagem maravilhosa aqui em Vilas do Atlântico, onde temos uma belíssima praia, Praia Espetacular, onde está um dia de sol Uma situação muito boa e é assim que se mora aqui na região de Lauro de Freitas e no Litoral Monte Se gostou deixa ficar aí o teu joinha e a gente tem excelentes oportunidades imobiliárias para poder apresentar para você e que curta, portanto, qualquer coisa entre em contacto e a gente está aí para te poder atender e ajudar a realizar o sonho da tua conquista de casa própria. Não mais, aquele abraço. Fica com Deus.